Sonic CD Star charge Foi um mod que foi sofrível de se configurar Porque utiliza a... Novo jogo Porque utiliza a descompilação do jogo Mas tudo bem, no fim das contas Estamos aqui, tem música alterada uh, E agora nós temos objetos que existem Ao contrário de quando eu tentei uh, Gravar esse jogo antes de... Entender exatamente o que eles queriam dizer por pasta de scripts Mas... Yeah, ok, me pergunto se isso aqui vai ter level design realmente melhor do que o Sonic CD Uma coisa que foi dita na página da Sage desse mod É que... Tem quatro é, geradores no total uh, para cada... Uma das regiões passadas da fase e tem uh, Quartz Squadrant e também Walk Workbench, ambos completos E eu joguei uma versão completamente detonada uh, de Quartz, Quartz Quadrant 1 antes Mas tudo bem, aquele vídeo está deletado, ele não é mais importante e etc. Me pergunto se a música sendo utilizada aqui é completamente original ou o okay. quê? Mas... Ah, uh, yeah. O level design aqui... É, é bem Sonic CD, sem dúvida alguma. Porque, tipo... Olha, quando você vai num buraco desse, você certamente não imagina que você vai encontrar um monitor de anéis e um monitor de super velocidade. Isso... Aquilo parecia, tipo, um caminho de verdade, não um beco sem saída. Olha aqui, tem simplesmente dois inimigos aqui nessa alcova, mas... Oh, peraí, eu pensei que isso fosse um buraco. Quer saber? Tudo bem, eu, eu não vou achar estranho algo que não é estranho, mas... É, yeah, aparentemente tem quatro geradores. Oh, já encontrei um por fase. E o negócio é que simplesmente destruir um deles é o suficiente pra fazer um bom futuro. Então, yeah, talvez isso seja algo que teria melhorado o Sonic CD original, mas... Ok, eu tenho que chegar ali embaixo, aí depois eu tenho que subir. Uh, esse aqui, ok. A partir daqui eu posso descer, mas... E agora? A fase parece cada vez mais incoerente, porque eu tô simplesmente indo, indo, indo, não tô vendo nenhum lugar que me leva ali para baixo. Tipo, quando você vê aquele tipo de coisa, você pensa Ah, eu vou continuar aqui, indo para baixo e etc. Eu vou chegar naquele negócio. aqui eu tô indo, indo. Eu tô tentando ir o máximo para baixo possível e acabo errando completamente como consequência. Mas, olha, não tem problema a gente não conseguir Good Future aqui. Afinal, isso aqui é somente uma demo de duas zonas aqui. Então, Tá ok, está tudo bem. E a gente permanece no passado quando a gente começa a fase seguinte. Tá aí algo que eu absolutamente aprovo. Uh, pra falar a verdade, nem tanto. Porque tipo, se você terminar uma fase no Good Future, significa que você vai começar a fase seguinte no Patch Future, na verdade. Isso não parece exatamente a melhor coisa do mundo. Essa parte específica aqui me lembra de Collision Chaos. No... Não prestem atenção naquela parte ali que completamente bugou os gráficos uh, por cima do Sonic. Não prestem atenção. Aquilo não, não, não é para você, não é para você gastar nenhum processo cerebral ali. Propósito interessante que foi decidido a uh, fazer quatro quadrantes primeiro. Antes do... De eu? Ok. Nós encontramos algo ali. Ok. Como raios eu vou chegar ali? A resposta é provavelmente... por Ok. Eu caí demais, mas tudo bem. Tem uma mola que leva a gente pra cá. Então, no fim das contas... Isto é... Vitória simples? Isto é vitória simples. Ok. Agora eu acredito que se eu... For pro futuro duas vezes... A gente vai... Conseguiu o Good Future. Propósito. Esquisito Está no passado de qualquer zona de Sonic CD. Espera aí. Um instante. Quando eu rolo, não tem som do Sonic rolando. Eu gostaria de saber por quê, mas tudo bem. É, o Jogo colocou aqui bem conveniente um lugar para você viajar no tempo. Por propósito, e yeah, esse efeito uh, diferente que foi colocado aqui, eu acredito que ele já existia no Sonic CD, mas ele acabou não sendo utilizado por motivos que não importam. A proposta, eu propósito, gostei do, dos brilhos. Não, acho que aqueles brilhos são parte disso. Mas... Uh, e yeah, é ok, este é a versão Good Future dessa fase e temos... Muitos samples de voz, sem dúvida alguma. Oh, yeah, Tem espinhos também, porque todo mundo sabe... Que em Sonic CD, no futuro bom, espinhos estão no lugar inteiro. Como a gente já percebeu bem ali. Hum, Será que as lutas contra chefes foram alteradas? Quer saber? Eu não estou remotamente interessado... Em... Chefes... Aqui. Então, yeah, eu vou simplesmente ver a fase ali. Eu vou pular o chefe utilizando o menu de debug que eu tenho ligado aqui. A propósito, o F12 continua pausando o jogo, o que me incomoda bastante nos jogos da retrô Ah, pra falar a verdade, provavelmente isso é algo que você pode alterar nas configurações, mas... É, isso aqui, quer saber, o level design aqui é bem acima de muita coisa que a gente jogou na seixa aqui, mas continua sendo o level design de Sonic CD. Olha, isso aqui realmente não deveria ser fiel ao design de Sonic CD, mas quer saber, eu simplesmente admiro o que está sendo feito aqui, simplesmente pelo fato de ser um mod de conversão total do Sonic CD, tipo, o mero conceito merece admiração. Ok, uma coisa é certa. Isso aqui parece bad future, porque é claro que é bad future. Eu só consegui uh, fazer uh, futuro bom em... no segundo act, então isso faz completo sentido. Me pergunto se isso aqui não vai ser, tipo, de repente uma fase inteira. Isso seria uma decisão esquisita. Seria realmente uma decisão esquisita? Acredito que... Não, na verdade. Seria legal se isso aqui obedecesse a tradição estabelecida de tipo ter exatamente 100 anéis na fase igual uh, no Sonic CD. O que eu não sei. A propósito, aparentemente o Vadapega esteve envolvido... Ahn... Uh, Esteve envolvido na. dos scripts para esse mod, que é algo. Yeah, não, isso aqui! Isso aqui simplesmente é uma fase. Isso aqui é uma fase. Oh! Transformando o Sonic CD num jogo com três actos por fase é certamente uma decisão aqui. Ah, isso significa que potencialmente a gente vai ter placas de viagem no futuro aqui, ou isso aqui só é extra-longo? Ah yeah, não, tem um checkpoint ali! E isso aqui vai, isso aqui vai... Isso permanece indo, sem dúvida alguma. Sem muita noção e etc. Yeah, isso aqui certamente, como eu tava tentando falar antes de me interromper, level design de Sonic CD é muito acima de level design estilo... Uh, Lake Fappert, Sonic the Fallen Star, etc. Não é justo falar isso do Lake Fappert, porque, tipo, ele faz legítimo bom level design uh, em 3D. Então... Oh, e aqui nós temos o chefe. Ok, tudo bem. Debug... De... Debug menu para ser utilizado com o apesar de eu não ter desbloqueado ele. Aqui em Walkworkbench. Só pra variar, utilizar o Tails aqui. Oh! Tô percebendo ali que as coisas estão bugadas aqui. Eu acho que isso é consequência de eu estar utilizando o Tails aqui. As coisas não foram adequadamente projetadas para isso. Eu não sei. Uma coisa que eu percebi que foi feita o uh, Walk Workbench aqui é que você pode ligar e desligar o chão elétrico. O que é bem melhor do que o uh, Walking Workbench costumava ser. Sem dúvida alguma. Ok. que a, gente... ah, a gente tem um botão, mas é fácil encontrar onde o botão está. Oh yeah! Outra coisa importante de se mencionar aqui. Tipo, só que funciona assim no Sonic CD, onde você tem um controle sobre isso aqui, porque eu estou apertando para cima, apertando para baixo. Isso afeta a minha velocidade e orientação, o que certamente não é o que eu imaginava. A propósito, uh, instrumentos australianos uh, sendo utilizados por aqui Isso parece mais algo que... Não, eu ia dizer Crash Bandicoot, mas absolutamente não do que eu estou falando Eu não sei uh, Para onde eu estou indo? Eu não sei, eu pensei que tipo, isso tudo aqui me levou para 10 anéis Oh, mas tem um caminho aqui que eu não tinha percebido. Meu, vocês não têm ideia da absoluta confusão que eu estava sentindo uh, quando eu fiz o... a versão uh, abortada do episódio onde eu instalei errado o mod. Mas tudo bem, tanto faz. Agora, aqui está tudo... Tudo certo, tudo ok, mas... Ih, yeah, passado! Me deixe ir para o passado. Eu acho que, tipo, eu parei o episódio aqui porque as plataformas não existiam. Basicamente, era uma versão do mundo onde só existia, no fim das contas... Ah, uh, pera aí um instante. Será que eu consigo viajar no tempo a partir daqui? Ok, Deus, não tem super Super out. isso é importante saber. Yeah! Parece que foi reduzido o tempo para você viajar no tempo. Um... Oh, yeah, eu me lembro do... De... Aquele filme. É, espera um momento, eu vi a cápsula. Gerador de robôs ali. Será que você... Ah, quer dizer, conteúdos é realmente mais fácil você alcançar lugares diferentes aqui. Espera aí. O que há com... Oh, isso aqui provavelmente só existe para... Você viajar no tempo Só existiam alguns objetos Basicamente, quando Eu instalei errado o jogo Foi uma situação realmente surreal Uuuuh Você tem que ir aqui embaixo para apertar o botão Tem? Ok, tem umas ideias Aqui de design Que estão além Do que foi pensado Pro Sonic CD Eu tinha dito, ah, isso aqui é suficiente design de Sonic CD. Não, não, não, não, não. Isso aqui tem muito mais intencionalidade do que Sonic CD chegou a ter em qualquer momento. Parabéns, designers, vocês são melhores do que o Naoto Oshima em criar fases. Espera aí, eu só quero yeah! conseguir uma velocidade extra ali. O que não beneficiou porque tipo, tinha um teto logo ali, mas tanto faz. Oh propósito, não pode da gente estar aqui em Rock and os huh, Mesh? controles estavam travados naquele momento inteiro, o que é esquisito porque isso é mais coisa de Sonic moderno do que qualquer outra coisa. Enfim, o que, que eu queria dizer? Eu não sei e não importa. E é isso aqui! Isso aqui é muito melhor do que a gente costuma ver. Uh, que não era o que eu queria dizer, mas tudo bem. Será que eu consigo encontrar aqui... Yeah, se eu for bem, bem para o alto. vai que tem uh, um último gerador de robôs? Eu acho que vale a pena a gente ir ao contrário. Um pouquinho aqui só para uh, verificar isso. Yeah, já esqueci completamente também o que eu ia dizer. Tudo bem, tanto faz. Se eu chegar aqui no topo, então me arremessar para a esquerda. Será que tem algo aqui? A resposta é sim. Ah, se bem que parece que não é muito no fim das contas. Ah, decepcionante. Espera um momento. Ok, eu fui para ali. Ok. Não, eu estou somente completamente me perdendo aqui. Uau, esse foi um Speed Dash super fraco. Ok. Esse Splintash super fraco foi simplesmente um Splintash super fraco mesmo, nada, nada de mais, nada de menos. Já é que eu tô indo isso aqui? Ou era para ser parte de uma sessão de velocidade? Ok, tudo bem, tô simplesmente quebrando completamente a ordem do que era para ter acontecido e ganhando absolutamente nada no fim das contas. Uh! ou oh, tinha esquecido que o teu simplesmente vai pra Estratosfera? Você deixar aqui, enfim, eu não deveria ficar perdendo meu tempo atrás de geradores aqui para os propósitos desse mod. Talvez um dia eu decidi jogar a versão final, se esse mod for completo. Talvez eu vá fazer isso, mas... Quer saber, eu acho que tem uma chance boa, considerando que, tipo, tem duas zonas inteiras completas aqui. Tem algo sobre, tipo, oh, falta colocar uns checkpoints aqui nessas... Falta também... Posicionar inimigos, porque, tipo... Eu acho que a gente viu muito poucos aqui. Tipo, tinha algumas aranhas em Quartz Quadrant, mas não muito além disso. Mas, é, o level design aqui é mais coerente do que Sonic CD. Não chega a ser tão coerente. Quadro... Ou oh, sim, claro, qualidade do level design de Naoto Shima, tipo... Eu me pergunto quais jogos ele chegou a fazer level design, porque tipo, se eu não me engano, ele foi responsável por pelo menos parte das série de Sonic CD, me pergunto se ele tipo, fez algum, oh! se ele chegou a fazer alguma coisa em Links, The Time Sweeper, ou algum outro jogo da Atom ou Arzest, ou coisa parecida. Tipo, sei lá, pode ser que ele tenha feito Alguma coisa em Blue Dragon uh, eu, eu não sei Eu simplesmente Não sei o suficiente Sobre os trabalhos do homem Pra dizer qualquer coisa mais Bom, se ele foi responsável Por literalmente qualquer coisa De Balan Wonderland Isso Balan Wonderworld Me desculpe, vamos utilizar o nome correto Ahn um... Yeah, isso explica muito sobre o que houve de errado ali. Ele pode ter criado o design do Sonic, mas... Yes, provavelmente é o máximo de crédito que o Naoto Shima deveria ter, segundo o que ele acabou fazendo depois. Eu não sei, tipo, ele não foi bastante responsável por estar? Eu acredito que sim. Também foi feita uma menção de alguma coisa sobre ele ter trabalhado no Knuckles Chaotix, mas, tipo, tá tendo uma investigação inteira na Sonic Retro sobre aquele jogo. E, basicamente, é um jogo que não foi terminado. Eles simplesmente... É, ele yeah, não foi terminado e eles decidiram lançar mesmo assim, é... Uma coisa incrível, sem dúvida alguma. Isso, Eu lembro que isso fez eu pensar em algo, em algum outro jogo, uma situação similar, mas... Ou oh, não, eu tava pensando em um, algum jogo que uh, foi cancelado e muitas pessoas estavam dizendo não, é uma tragédia que esse jogo foi cancelado, a gente gostaria de vê-lo, seja ruim ou não. Enfim, Knuckles' Alex, é uma versão do que acontece, se isso realmente Feito. Aquilo é tipo uma demonstração do puro caos que estava ocorrendo na SEGA no, na era do 32X. Que eu ainda não acredito que é um console real que existe, considerando tudo que aconteceu lá. Tipo, basicamente aquilo foi uma era absoluta galinha, sem cabeça, bizarra. E etc uh, Foi Foi algo Foi um definitivo Definitivo Algo que aconteceu E tipo, um dos maiores problemas Lá naquele tópico É que tipo, foram feitas diversas Entrevistas, etc Chegou no ponto onde Foi acreditado que que na verdade, foi Tornado no jogo de Saturn, mas é Super difícil realmente entender se Novos Gerais foi realmente, em algum momento, transportado por Saturn ou não. Tem uma contradição entre diversos membros da equipe e parece que, tipo, quatro equipes completamente diferentes trabalharam no jogo em algum momento e fã um desenvolvimento super curto, é realmente uma situação incrível. Ali, yes, leia, leia o tópico se você estiver interessado. Você vai ficar frustrado mais do que qualquer coisa, porque não tem nada definitivo, só gente que trabalhou no jogo tentando lembrar de detalhes de coisas que aconteceram 20 anos atrás. E que é, é, é simplesmente isso. Essa fase é extremamente longa, misericórdia. Tipo, dá pra fazer as fases uh, serem um pouquinho mais curtas aqui. Aquilo, tipo, 5 minutos eu nem gastei muito tempo explorando e etc. Isso já, já tava começando a ficar cansativo naquela hora, mas tudo bem. Porque agora nós temos mais uma outra fase aqui que pelo menos, tipo, hum, não ia me perguntar, ah, será que a gente pode viajar passando nesse terceiro act? Por quê? Por que a gente poderia? Isso é tipo, conceito absurdo aqui, considerando que a gente imediatamente começa a fase no Bad Future. A propósito, uma coisa que eu sempre pensei uh, quando eu joguei Sonic CD pela primeira vez é que tipo, ah, você tá no, fur... no futuro? No futuro, no terceiro act, porque, tipo, aí você tá jogando nas primeiras fases, aí você termina a fase no presente, aí o tempo passa enquanto você termina a fase, aí o presente, de repente, se torna o futuro, como se, tipo, tal mudança fosse acontecer na questão dos minutos. Foram tomados pra chegar Na fase seguinte O que não é o caso Tem umas partes aqui Automatizadas Onde você simplesmente faz rápido Estão me lembrando bastante uh, De Sonic 3 e Knuckles Mais do que qualquer coisa Tem uma característica específica Que me lembra das partes mais doidas Eu nem tinha visto aquele inimigo Bela camuflagem Das partes mais doidas de Uh, flying Battery. Mas. é yeah, basicamente tem. A gente tem nessas fases aqui sessões extensas de. Uh, platforming, exploração e sessões extensas de level design. Tipo, aquele, aqueles espinhos, aquele inimigo, só foram, foram colocados ali como de maneira de. te atrapalhar. Isso foi pensado. Muito level design em Sonic simplesmente tem uma ausência de mínimo pensamento ah, pra falar a verdade, tipo, não tá... tem muita coisa acontecendo aqui além de... Ah, essa aqui foi uma sessão legal, tipo, utilizar uma gimmick... Oh, ok, a gente tá começando a ter plataforma real aqui, a gente liga, tá, que cansa, mas tem... tem muitas molas, tem muita velocidade, etc, mas isso parece que é algo... O que acontece mais no terceiro act do que qualquer outra coisa O que provavelmente é uma decisão deliberada para Meio que diferenciar as coisas, tipo... Você passou por uh, duas fases longas, etc... Talvez um pouco exaustivas... Mas chega no terceiro act é simplesmente zip-zoom Com um pouquinho de substância jogada no Skull Fascinante!